Gabriel Curti são 11 em 16. O pessoal da Red Bull fala que o Verstappen vai ganhar 14. 14. Eu acho, que, acho que vai ser aqui nem 2013. O título pode vir em Singapura. Ninguém esperava, inclusive, que isso ah, haveria de acontecer em 2022. Vem. Ah, se, se eu falar que o título vem em Singapura, eu vou estar tá cravando que o Leclerc vai abandonar, né? Então, não, não sei se isso vai acontecer. Agora, é, Singapura é um lugar propenso à confusão, acidentes. A gente lembra, por exemplo, que o campeonato de 2017 ele foi direcionado pelo GP de Singapura. Né? Que O Sebastian Vettel disputava o título é, palmo a palmo com o Lewis Hamilton, se envolveu em um acidente bizarro de largada com o Kimi Raikkonen e com o Max Verstappen. E posteriormente com Alonção, coitado, que passava liso pela primeira curva com sua McLaren na terceira posição, quando foi catapultado. Então, em Singapura, acontece essas coisas. A gente já viu uma série de acidentes por lá. É uma pista de rua, é uma pista é, que eu acho até interessante. Eu, eu gosto de Singapura. É, e acho que é, é, tem ainda o histórico, que a gente nunca pode esquecer, do Leclerc em pistas de rua, né? Talvez seja o piloto com maior aproveitamento de batidas em pistas de rua na história da Fórmula 1. É, então, esses cenários, confusão em Singapura, histórico terrível do Leclerc em rua, é, pode dar uma esperança para o Verstappen e para a Red Bull matarem o um campeonato já na próxima corrida. Se eu acho que o Verstappen vai ganhar a prova, óbvio que eu acho. Nada indica que ele perca mais corridas esse ano. Eu concordo com você, Vitor. Eu não consigo ver o Verstappen perdendo mais esse ano. E se perder, vai ser uma surpresa. E, então, para mim, o cenário para ele ser campeão em Singapura, que significaria o, o Leclerc abaixo do nono lugar, ou Verstappen vencedor com volta rápida e o Leclerc abaixo do oitavo, para mim seria um abandono do Leclerc, basicamente uma batida é, num dos muros de Singapura. Não acho que vai acontecer, acho que fica para o Japão, mas existe a possibilidade. Gabriel Carvalho. É, inclusive eu queria puxar o, o comentário da Taline Buso que ela comentou aqui que vai ser no Japão para infelicidade da equipe grande prêmio. Cara, se fechar no Japão melhor ainda. Que, enfim, você imagina fechar um campeonato em dia de eleição? Em dia de eleição pode ter, ter até a final da sul-americana lá que, enfim, pode ter certo time que pode ganhar certo, certa competição e aí, enfim, é, eu, eu quero um fim de semana tranquilo. Quero só preocupar com minha com minha obrigação democrática. Entendeu? Não quero que o título seja decidido em Singapura. Então, se for no Japão, melhor ainda. Não sei se eu vou folgar no fim de semana do, GP do Japão. Se eu folgar, melhor ainda. Enfim, não, não, não, não, não me atentei que... a esse detalhe. Mas enfim, eu também eu acho meio difícil também que rola em Singapura. Acho que tá com muito mais cara de Japão os, os Estados Unidos. Mas é, né? O fator Leclerc pista de rua a gente nunca pode subestimar. Mas é uma corrida que ela é uma corrida que ela tem tá interessante porque o fator estratégico. É, dependendo de como estiver a ordem de forças, né, se a Red Bull não estiver tão dominante é, lá em Marina Bay, eu acho que o fator estratégico pode até, quem sabe, dar uma bagunçada e gerar um, um vencedor diferente. A gente lembra que o Vettel ganhou em 2019, quando ninguém esperava. né? O Vettel vinha na fase tenebrosa e ele acertou muito bem a estratégia e saiu na frente. É, então, acho que... É, mas é aquilo. É, é, existe a chance, existe o argumento, mas eu acho que a tendência é mais Japão ou Estados Unidos mesmo. Guima. Eu queria, assim, por, por é, efeito de eleição, eu não queria que a, <risos> a disputa acabasse é, em Singapura. Mas, é, e, e também eu tenho um argumento para isso, não que vá mudar, né? Porque conhecemos essa linda equipe, mas, assim, é uma chance. É, e talvez é uma das únicas chances mesmo que a, a Ferrari tem para tentar vencer, porque é o é um tipo de pista que vai se adaptar muito bem ao carro dela, né? Então aí, aí a gente tem essas questões de temperatura e tal, e aí vai acabar sofrendo menos é, com os pneus. A Mercedes também pode ir muito bem nesse final de semana, também é o um tipo de pista é, que pode se adaptar melhor ao carro da Mercedes, e aí talvez a gente tenha uma, uma corrida como o Gar falou antes, mas... É, um, diferente, alguma né? coisa diferente aconteça e coisa e tal, e aí acaba empurrando essa, esse final, pro, essa conclusão para o Verstappen e para o Japão. Eu preferia que fosse no Japão ou sei lá, nos Estados Unidos, mas não na eleição, né? deixa a gente né, ir lá, eleger e tudo mais. E, e aí a gente fala sobre isso na, no Suzuka. Será só que a gente pode combinar de não ser no Japão? Mas, eu entendo os argumentos de vocês. Ah, mas Eu, por causa eu, eu, eu, eu da, não sei da, se, sim, fisi, sim. se fisicamente vocês estão preparados para um plantão <risos> em que vai ser quatro da tarde do dia seguinte a gente vai estar tá fazendo coisa de campeão. Tem isso também, né? Tem verdade. Né? Pode ser nos Estados Unidos, então. Pode ser nos Estados Unidos, né, gente? É. Vai ser no Japão? Sabe por quê? Por causa da Honda. Hum. É. Ainda está lá, né? Você vertendo é, tecnologias e motores para a gente vai, A gente vai morrer de trabalhar, cara. Não. No Japão, não. o que, que você <risos> acha, Gato, do, do fim de semana do, do GP do México? Você acha que é um apropriado para ter um campeão? Não, pra, por mim, tudo bem. Eu não vou trabalhar nesse fim de semana. <risos> ah, mas vai bastante, viu? Vai fazer plantão dobrado para aprender. Que isso? Pra que é isso? E você? Abraão, ah, não, merece. Depois eu... Com 1.300 likes eu conto. É, você acha o quê? Verstappen será campeão em Singapura? Coloque aí nos comentários desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, sempre participe aqui conosco é, do Grande Prêmio e dê o seu like no um vídeo, é sempre muito importante para o nosso engajamento